Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sempre quando eu falo assim, as pessoas falam Oi, aqui é o Edu E até agora eu não sei quem é o Edu Então se você souber quem é o Edu, comenta aqui pra mim, por favor Vamos testar aqui um pouco a Neon E vamos ver Uma outra curiosidade Que apareceu no mapa, aqui de treino Aqui nas escadas, olha só Aqui era fechado antes E agora tá liberado Olha só um novo quarto aqui. Um celularzinho. Brin, oi! A Niel e eu já estamos reiniciando o portal. Tudo certo por enquanto. Ela parece meio nervosa, mas gostei dela. E o poder que ela tem é muito melhor do que eu esperava. A bioeletricidade dela está literalmente entrelaçada com a malha de radianita da... Acho que é uma boa hora pra ir planejando a missão pra depois quando a gente conseguir. Isso é bem coisa de Brimstone, já? Boa tarde. Já? Sou eu. Eu sei que você falou pra eu não me meter no S22, mas eu fui mesmo assim. Puta que pariu, tá frio pra caralho. Eu explorei o navio de guerra de novo e encontrei marcas dimensionais dos dois lados. Eu posso te falar que isso não veio do Japão. E a armadura? Se a Quinton descobrir. Dianita, de dez anos atrás. Por que minha máscara está cheia dela? Tem mais coisa para encontrar aqui. Eu sei que temos outras missões, mas eu não vou dar as costas para esse lugar. Você também não deveria. Uh, então bastante fala deles ali. Eu acho que de acordo com a história do Valorant, eu queria uma série do Valorant. Já eu queria, ó, uma série. Ficou bem parecido com Street Fighter, assim, o estilo do da da fala deles, né? E um pouco, um pouco do estilo do desenho lá né? tira é muito legal, o que você acha de uma série do Valer, você curtiria? Comenta aí pra mim, por favor Ó, aqui tem uma musiquinha só Deixa eu aqui Só Essa música vai ficar tocando aí pelo mapa inteiro se você deixar ela não acaba Eu acho que ela não acaba Não, é só lá dentro mesmo que eu fico. Aí vai, no vai, computador vai. aparece também uma mensagenzinha. Eu estarei passando discretamente pelas missões por um tempo. Construir essa ponte entre mundos trouxe certas consequências. Preciso cuidar disso agora antes que seja tarde demais. A gente se fala mais quando eu voltar. Tome cuidado, chalé. É uma mensagem da Asta que tá aqui Sim. Só tem essa mensagem, você tenta mudar aqui Não, não faz nada tá? Então só a título de curiosidade mesmo Que antes dessa parte do mapa aqui Ela não era liberada, não vi ninguém Não vi ninguém até agora falar sobre ela Então eu resolvi e eu Resolvi mostrar ela aqui <risos> Então ó, tem essa habilidade a letra E que ela corre. Daqui. Então, para mudar de bomba, isso aqui vai ser bem interessante. E quando você aperta com o botão direito, ela fica. Ela vai para baixo, ó. Ela, ela desliza. Então aqui dá, dá para você ter uma noção, ó. Você tenta passar aqui, ela não vai, tá vendo? Você tem que se abaixar para passar. Então, num tempo normal, se estivesse lutando, ó, você teria que fazer isso aqui. Ó, passando sem, sem fazer slow, né? E com a corridinha. Vai, vai! vai. Ó, Então, é bem. bem útil. É bem legal. Não é tão, tão absurdo assim, igual aparecia nos vídeos, assim. Dava a impressão que ela ia sair deslizando e atravessar dois mapas inteiros, assim, deslizando, não. É bem tranquilinho. Tô avançando! Tá aqui? Ainda assim, ó. Eu fiz mais longinho agora e ela passou de boa. Vou passar a fazer da escada aqui. Vamos ver se da escada vai. Ó, desse Ali. ponto aqui até lá. Vazando daqui! Ó, oh, já não foi. Tá de novo. Vai, vai, vai! <risos> é, acho que aí não funciona, mas te dizendo que não, não deu certo. Beleza, outra função. Vamos ver aqui, é esse muro dela. Aqui. Aqui. Ela causa dano, tá? Então vamos ver aqui. Mostrar Só aqui nos Viu ali que o bonequinho se destruiu? Por aqui. Significa que ela causa dano. Não causa dano nela. Ela fica, ela fica de boa. Esse muro é longe pra caramba. Deixa eu jogar ele pra lá pra você ver o tamanho dele. Por aqui. Olha só. Ele é bem, bem grande mesmo. Olha onde se chega aqui. Ali. É um absurdo. Ah, o que mais? Ah, eu vi assim, ó Tipo, se você bater na parede dele ele não, ele não passa, ó Ele não passa pro outro lado, ó passando. Certo? Porém, tem um... Não sei se é um bugzinho que acontece Que é assim, ó Se você mirar pra cá, ó Tiver entre duas paredes e para pra cá E Tô jogar passando. Como uma, de, uma parede passou A outra também passa, ó Não sei se isso vai continuar assim Durante o jogo, né? Provavelmente não Olha lá, ó Aí ela ultrapassa. Beleza. Ah, uma curiosidade. Vamos ver. Vamos testar aqui, ó. No portal. Por aqui. Então ela passa no portal, hein. Não sei o que foi esse negócio que tá acontecendo aqui. Por que, que não deu? Passando. Vamos ver. Então ela passa o portal. Aí tem outra habilidade dela, que é parecida ela dá um tonteamento tipo do bridge. Fica tonto por um tempo. E ela recosteia. E ela faz dois, dois uh, tonteamentos. Então, ó, Ela vai bater aqui. Vai fazer um tonteamento. E é onde ela rebater. Não, ela vai rebater aqui e fazer um tonteamento, e é onde ela bater por final ela faz outro. Cuidado! Ó, tá vendo? Fez Ali. um aqui e um aqui, ó. Toma essa! Então são dois lugares de atordoamento Ali. Eu, se eu clicar Cuidado. aqui. Olha lá, viu? Fez dois. Ali. Tentar um aqui e um pra lá. Vamos ver. Toma essa! Ó. Aí aqui, ó, você tomar cuidado, né? E se você estiver num lugar fechado, tipo aqui assim, né? Se você jogar, isso. corre o risco de você levar também. Porque o negócio vai voltar, ele pode voltar na parede ali. Então ele vai bater lá, vai voltar na parede atrás de você. E vai dar bad, né? Daí cuidado. o inimigo... O inimigo vai terminar antes de você ficar normal e você vai estar com esse bagulho aqui. Então isso é um cuidado que você tem que tomar quando você está jogando com ela. Certo. O que mais? A parede não curva. Não tem é opção é de curvar. Você pode tentar de qualquer é jeito que ele não curva. Tá? Diferente da parede do Fênix, que curva. Uh... Ah, ó. O dela dura bastante tempo até, olha só. Enquanto você clicar aqui, ó. Ele vai tá funcionando esse raio mortal dela aí, ó. Até esgotar toda a barra lá, hein. Olha só. É forte pra caramba isso aqui, cara. Outra coisa que dá pra fazer é combinar o muro com a última. Né? Então se você entrar num lugar que você já tem informação de onde os carinhas estão... Ah, tem dois à direita. Então você vai pegar, Por aqui. jogar aqui, ó, entrar. Tô e vazando. Tá. Ele vai funcionar, vou mostrar pra vocês o que, que funciona. Eu, tenho, eu fiz o teste agora há é pouco aqui. Opa! Pera aí. Ô oh, caramba! Tô <risos> aí.. Então, ó. Viu o barulho dos, dos bichinhos correndo? Então a ult funciona através do, do muro, então se você entrar em algum lugar assim e utilizar a ult, também vai dar Vazando um badge, daqui. hein? Cara, corre rapidinho isso aqui, hein, se você for ver. Vamos tentar fazer um teste. Ah! Fazer um teste aqui, só de, de segundos aqui. Um wolverine, dois wolverines, três wolverines, quatro wolverines, cinco wolverines, seis wolverines, sete wolverines. Sete wolverines. Até o portal. Certo? Vamos apertar aqui. Um wolverine, dois wolverines, três wolverines, quatro wolverines. É, não durou muito por causa da, da barra ali. Vou ter que deixar a barra aumentar um pouquinho pra testar. Então, galera, são utilidades bem interessantes, bem interessantes dentro do jogo. Principalmente, tipo para desacelerar um ataque, eu acho que seria bem legal, por exemplo na assente lá que é bem fechadinha que é lá para atacar. Cuidado! Se você jogar um negocinho desse aqui, você consegue rebater e prender todo mundo. Cuidado! Né? Então, Cuidado! É... é bem interessante. Vamos ver agora aqui, se vai dar. Uma... Vai, vai, vai! Um Wolverine, dois Wolverines, três Wolverines, quatro Wolverines. É, ganhou três segundos nessa corrida aqui, mas ela vai mais longe, né? Então, vou aqui. daqui. Wolverine, quando você canta Wolverine, é pra você contar da maneira correta. Daí dá o tempo certinho de segundos. Então, acho que de um bombe pro outro vai dar diferença, hein? De um bombe pro outro vai dar bastante diferença. Vou contar normal aqui. 1 um Wolverine, 2 Wolverines, 3 Wolverines, 4 Wolverines, 5 Wolverines, 6 Wolverines, 7 Wolverines, 8 Wolverines, 9 Wolverines, 10 Wolverines, 11. 11. Vamos até lá. Tô vazando! 1 Wolverine, 2 Wolverine, 3 Wolverine, 4 Wolverines, 5 Wolverines, 6 Wolverines, 7 Wolverines. 7, 8, 9, 10, 11. 4 segundos de diferença. Quase acabando! É, é, é bastante, é bastante 4 segundos, né já, já é pra conseguir plantar a Spike Altas vezes a gente perde Perde por não dar tempo de plantar a Spike, né Chegar com 5 segundos pra plantar a Spike A Spike, dá um tirinho pro lado E já não, deu, não dá mais tempo Então, de repente Com ela Vai ser mais fácil, né Isso aqui pega longe pra caramba Olha isso Pega bem, bem longe mesmo. Então, isso aqui vai ser um problema. Eu, acho, eu acho que vai ser... É, oh. Nerfado rapidinho. Vamos tirar um pouco desse poder aqui, porque tá muito, muito forte mesmo. Vamos ver aqui, ó. Ô, oh, caramba. E para não. Eu tô no máximo aqui de longe possível e tá matando os caras lá ainda. Ah, acho que eu fui muito longe. <risos> ah, então é isso, galera. queria mostrar um pouquinho da nova personagem pra vocês. É, Se eu esqueci de falar alguma coisa, coloca aí no comentário. Mas é um personagem bem legal. Acho que vai trazer uma dinâmica legal pro jogo, né? Vai ser bem top. Então, até a próxima e fui!